Olá minhas amigas, eu sou Elcir. Hoje eu vou fazer um exercício para tirar as dores da minha lombar. Vamos lá minhas guerreiras, treinamento com minha mãe trabalhando a região da lombar. Vai lá, abaixou, Isso. É. Juntou, os... Juntou os dois pés, abaixou, abriu o braço e estoca. Isso. Isso. Vamos embora. Vai lá, faz o máximo que conseguir. É puxado esse treinamento. Mas é um treinamento que ajuda a fortalecer a lombar. Isso, tá perfeito. Só estufa o peitoral. Isso, olha, tenta olhar para frente. Isso, levanta mais esse braço. Isso, o outro. Isso, vamos embora. Isso, tá ficando difícil, não está? Continua, não ri não. Está <risos> tá ficando difícil, vamos embora. isso. Isso, continua, vamos embora, força bem, vai lá, eu estou escutando um murmurinho aí, é o quê? Vamos embora, lá em cima, não para não, vai, continua, continua, continua, isso, vai lá. Isso, isso, continua, levanta bem o braço, isso, vai lá lá em cima. Se quiser colocar uma garrafinha pet, segurar na mão para fazer esse exercício, Aqui. também pode. Sentiu? Deu uma aliviada, né? Agora segura, dá uma caminhada, relaxa. Porque nós vamos trabalhar agora o outro exercício que também vai ajudar na relação que envolve não só a vertebral, que é essa parte de trás das suas costas, como também a lombar. Você vai pegar ambos os braços assim, isso. Agora você vai dobrar o seu tronco, tocou na ponta dos dedos dos pés e volta para cima. Para. Vai lá. Sequência. Cai dentro. Faz. Ficou em cima. Chegou, e desce reto. Tocou. Cinco, volta. Cinco, Isso. Vai contando. Dois, Isso. Três. Isso. Melhora a flexibilidade. Quatro. Isso. Disposição. Cinco. Desce mais. Isso. Seis. Isso. Vamos lá. Sete. Isso. Oito embora isso 9 continua 10 isso 11 vai lá 12 isso 13 14 isso 15 16 17 isso. 18. Bora. Continua. 19. Isso. 20. Isso aí. 21. Bora. Não levantar o braço, não. Na linha do ombro. Isso. 23. 24. Isso. 25. 26. 25. Sete, vinte e 28, 29, 80. Isso, está sentindo? Ai, tô. Então, vai fazer essa sequência agora com o cabo de vassoura, onde você vai pegar o cabo de vassoura e fazer esse movimento assim, tá ok? Então, no cabo de vassoura. Isso. Pegou o cabo de vassoura. Precisa Faz, fazer. tem que medir sempre. Isso fez a medição. Isso atrás da cabeça. Isso. Vai. Isso. Chega mais para trás. Isso. Vai. Continua. Isso aí. Quatro Vamos. cinco Isso. Seis, Desce mais o cabo. 7. Isso. Oito. Isso aí. 9. 10 11 12 13 Isso, 14 15 Isso, 16 Bora, perfeito. 17 Perfeito. Ainda tem muito tempo ainda. 18 Bora. 20 Isso. Estique o braço. 22 Isso. 23 Vai contando. Ah, 24. Tá difícil pra contar. 25. É Vambora. 26. 26. Vai lá. Vai lá. 27. 7, 28, isso. 29. 28. Não, não. 30. 30. Vamos embora 31. Vamos embora 31. 31 32, 32, 32. Isso aí. 33. Isso. O braço tá mais caído do o outro, 35. vamos, dois certos. Isso, vai, vai, vai funcionar. Então vamos embora, é isso aí. Vamos embora, T5, T6. T6! Tendo que tirar onda que faz 50. Eu faço 50. Vamos embora. 9, 40. Isso, fica aí, já deixa, deixa a madeira aí do lado. Aí do lado. Isso, isso. isso. Agora vai fazer. Aquele mesmo que abaixa e toca de um lado ao outro. Vai lá. Não esqueceu, não? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não tá com o um olhinho pequeno. Vambora. Vai. Desceu. Abre o braço. Esse é de abrir o braço. Eita, Eu tô falando. Eu tô falando aqui. Aqui. Abriu. Foi. Isso. Isso. E... Sargado. Eu quero sargado Filho, compra sargado Para mim, filho Ai, Vamos. Para aqui, minha irmã Para de gravar Sargado aqui, salgado Ai. Vai, faz mais uma aí Agora, tá, vambora É isso aí, é sargado? Eu quero sargado Compra sair! Eu tenho que comer um doce É isso aí Olha o teu doce aí é isso aí, Sim. aí deu sargado. Eu quero sargado, eu quero sargado. Come salgado aí, ó. Vai lá, chora mesmo. Vambora, faz aí. Oh, dá tá mole, nem parece que. É. Vambora. Isso. Vambora. Ainda ah, tem muito treino ainda na frente. Vambora, para a gente, vai. Vambora, para, vai, vai. Eu sei Vai. eu vou. Vai, vai. vai. vai. vai. Isso! Eu, hein? Que peste é essa? É, é que você fica rindo. Hum, eu tô rindo nada, tá? eu tô só analisando. Vambora! Isso aí! Ih, parou, isso descansa. Uh, balança a cabeça, isso aí! Ah, é o sargado! O sargado é pesado! É, isso aí! Você tá eu sou o culpado o quê? Tu tá ficando oh, com esse cinturão. cinturão aí, esse cinturão aí eu que sou o culpado, eu que sou o culpado, sou eu que mastigo por você. tá. Ah, tão né? ah, não. Não, não, não, não. Vambora, faz o outro. Faz o outro. Não, não tem piscar o olho daqui, não. Faz o outro. Aquele que você sabe fazer bem, isso, encosta a mão no chão, fecha mais as pernas, mãozinha no chão, quero ver o dedinho no chão, flexibilidade, isso, provando que 77 anos, é é. dá para tocar a mão no chão, aquela é palma é da mão no chão, Vambora. embora. Ah, a palma? É isso aí, ô, é. Delícia, mas aí tu dobrar com essas pernas? Para de, para de encarnar e vambora. Treinamento 7. Isso. 7. Estica bem o corpo quando Oito. sorrir Isso. Está terminando. 9. Vambora. 10. Isso. 11. Vambora. Continua. 12. Continua na pressão. Vai. 13. Mais vontade. 14. Isso. 15. embora. Continua. 16. Isso. 17. Isso. 18. Isso. 19. Isso. 20. Ai. Pega a madeira para finalizar. É para finalizar. Tem a madeira aí. Tem a de madeira de... aí. Oh, meu Deus do céu, esse meu filho me mata. O pessoal tá até batendo palma aqui para você. Vamos <risos> embora, pegou isso. Espera aí, deixa eu regular aqui. Vai, desceu. Isso, dois. Quero vir alto, três. Mais alto, quatro. Com força, cinco. Isso, seis. Sete, bora, oito. Isso, nove.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 quarenta 45 45. fica aí para falar com o pessoal que qual foi a experiência de é hoje experiência. qual foi a experiência de hoje vira para cá, que... cá foi muito Isso. boa apesar de ter comido salgadinho ontem é. mas é. ante ontem ontem é, dois dias seguidos Isso, né? esqueceu de falar do açaí e... E é, ainda tem hora sair, não, mas vou parar com tudo isso. Porque... Isso, vai parar, levar a sério. Porque é, você tava emagrecendo, não tava? Eu tava, eu tava. Aí, aí agora. Tô. Aí umas 10 graminhas já peguei. Sem 100, O que o quilinho já pegou, né? Fala aí, assim, quer ver? Mas tá, tá ótimo. Bom. Quero agradecer a vocês, minhas guerreiras. Manda um beijinho para suas tá, amigas. amigas tchau, beijos.